Bíblia Sagrada Reflexão Não ajunteis tesouro na terra Mestre, com licença, será que poderia me ajudar? Eu peço, por favor, que ordene a meu irmão que reparta comigo a herança que ele recebeu Quem me constituiu juiz ou mediador entre vocês? Tomem cuidado e se guardem de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então, pelo que é? Certa vez, um homem rico produziu uma colheita extraordinária. Mas preocupado, falou consigo mesmo: e agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar esta colheita. Já sei, ele pensou em fazer o maior. Ele disse... Destruirei meus celeiros e vou reconstruí-los maiores. E então guardarei neles todos os meus bens. Esse homem disse para sua alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come bebe e folga mas qualquer um faria o mesmo no lugar dele só que Deus apareceu para ele e disse louco essa noite Pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Me diga. Pra quem ela será? Assim é aquele que para si... Ajunta tesouros. E não é rico para com Deus. 3FGS. Inscreva-se no canal.